E eu sou a Maitê Senedese. Nós somos do Instituto Santos Lixo Zero e fazemos parte do GT Lixo Zero aqui no Instituto Procomum. O Instituto Santos Lixo Zero tem a missão de despertar a consciência ambiental e a mudança de atitude em toda a Baixada Santista. Hoje nós vamos trazer cinco dicas para você. A primeira dica é recuse descartáveis. É muito mais fácil você não gerar o lixo do que você pensar o que fazer com ele depois, assim você pode substituir um saquinho plástico por uma sacola retornável, um copo descartável por um copo retornável e um canudo descartável por um canudo retornável. Dica número 2. Separe os recicláveis limpos e encaminhe para a coleta seletiva da sua cidade. Em nosso site você encontra de cada bairro, os dias e horários da coleta seletiva. Jamais descarte o óleo no ralo da pia. Estudos mostram que um litro de óleo contamina até 20 mil litros d'água. Ou seja, aquele óleo de uma única latinha de atum pode contaminar até mil litros d'água. Encaminhe o óleo no recipiente fechado para supermercados ou locais para o seu reaproveitamento. Pilhas, baterias, lâmpadas e eletroeletrônicos são resíduos tóxicos. Nunca devem ser encaminhados com resíduo comum. Você encontra também no nosso site a lista de onde encaminhar. E as lâmpadas é só devolver na loja que comprou. Dica número 5. Composte os seus orgânicos. Uh, compostando os orgânicos em casa ou de forma coletiva é uma forma de os orgânicos virarem adubo, retornarem para a terra, onde a gente pode adubar e plantar outros alimentos. O primeiro passo é recusar descartáveis. Pensar de uma forma mais retornável, né? Essa coisa de descartar é, tem pouca responsabilidade envolvida no processo, né? Então, pensar nisso. Tudo que existe tem recursos ali sendo utilizados, né? Recursos naturais, energia, mão de obra, trabalho. Então, nada deve ser descartado. A gente deve honrar, respeitar, valorizar toda essa energia, né? Então, recusando descartáveis... E dando o encaminhamento correto para orgânicos, é uma forma de a gente iniciar o processo. E a internet está aí como nosso aliado, então na dúvida, pesquisa se na sua cidade tem um ponto de coleta específico. Separa aquele resíduo, deixa acumular e leva todas as suas pilhas, baterias. Vários ecopontos eles aceitam vários tipos de resíduos, então você consegue ir uma vez só. É, tá. Mas é aquela história que a gente faz, né? Se você não defende o lixo zero, quanto lixo você defende? Então a gente deve buscar né? o quão próximo a gente consegue chegar lá. Então se a gente recusar o que é possível, se a gente encaminhar na coleta seletiva os recicláveis, se a gente compostar os orgânicos, a gente já atinge aí 80% de desvio do aterro, né? Então começa a faltar cada vez menos... O que, que a gente precisa fazer com isso, ou eliminar, ou encaminhar corretamente? Nós te convidamos a fazer o exercício de guardar por uma semana os seus resíduos na sua casa. Olhe os seus resíduos e veja tudo o que você gere. Lembrando que quando você coloca uma sacolinha na frente da sua casa, o problema não deixa de ser seu, mas sim passa a ser nosso, porque no planeta não existe fora. Então, repense os seus resíduos, evite a máxima geração de resíduos. Essa é a mensagem que a gente quer deixar. Muito obrigada! Lixo zero é uma questão de atenção no seu dia a dia.